Gente, vocês sabem que eu adoro defender água Vocês sabem que eu falo que a água emagrece a Água é o maior nutriente que a gente tem para beber no dia a dia E um monte das pessoas que me seguem, a maioria das mulheres que me seguem Fala que não aguenta beber água Fala que não dá conta de beber água no dia a dia Porque não tolera a quantidade de volume que aguenta Fica enjoada e por aí vai mas qual a importância da água no dia a dia? Vocês já sabem que ela é o maior detox que existe, vocês já sabem que a água ela vai depurar, ela vai ajustar o humor, ela ajusta até a parte hormonal. Quem aqui tem dificuldade de beber água? Várias, várias pessoas que estão aqui têm dificuldade todos os dias em beber água. E a primeira coisa que você precisa de saber, ao invés de você acordar e fazer qualquer outra coisa, bebe um belo copo d'água. Tá? Bebe um belo copo d'água, bebe aquele copinho, bebe devagar. Se você quiser morna, melhor ainda. Morna com um limãozinho estremido, melhor ainda. Se você quiser uma aguinha e botar só o bicarbonatozinho, não mistura bicarbonato com limão. Pode botar também, depende se você tem pressão alta ou não. Tá bom? Mas, ou então jogar uma pitadinha de sal rosa na água. Você viu que eu tô falando ou, eu não tô falando e. Ou, ou, ou uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa e aí, quando você faz isso no dia a dia, seu corpo começa a receber esses eletrólitos ele começa a perceber e alcalinizar mais por conta, o limão é extremamente alcalinizador no corpo, ele melhora a microbiota intestinal, e se você não gosta de água puramente, você pode pegar chás também, chás quentes no momento de infusão e eles começam a usar os fitoquímicos para acelerar o corpo os fitoquímicos, eles aceleram desde que você consuma a infusão em um tempo curto, desde que foi feita. Então, grava assim. Se no final disso tudo você ainda não aguentar beber água e precisa de mais água, o que, é que você tem que pensar? Beleza, como eu posso potencializar isso? eu preciso de um gostinho, faço uma água aromatizada, jogo um gengibre, uma canela... Jogo rodelas de limão, de lima lá dentro. Então, o que acontece é você conseguir se colocar no dia a dia bebendo água para depurar o seu corpo e as toxinas que estão nele. E se você gostou, dá um like, dá um joia, manda esse vídeo para aquela pessoa que parece camelo na sua casa, que não bebe água e vive com um copo o dia inteiro, que já teve cálculo renal e não melhora. Porque não bebe água quando precisa Se você não viu o vídeo que eu gravei ontem à noite Vai lá e veja Se você ainda não aproveitou a promoção Quem ama cuida Vá lá e aproveite É só você ir lá no site E se você ainda não é parte da família VSG Vire Porque quem é VSG Sabe que quem não se hidrata Se mata Grava essa hum. Acabou Fim Acabou a live também. Beijo, fiquem com Deus. E ó, desce o dedo, curte, compartilhe, manda no WhatsApp, no grupo da sua família. Tchau, fiquem com Deus. Água é do bem.